Uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau Uau, uau, Esse é o Mojica, tá mais pra música, né meu bolo Que não manja de médica É porque cê não pega essa Lógica, sai daqui e vai pedir Ajuda médica, né tio Sabe que eu faço esse flow Que eu vou chegando agora Aqui no show, esse é o Mojica Né, vacilão, tipo, corta o botão o um mojericão, né, tio? Só que cê sabe, então se liga aqui, que a rima agora não cabe. Esse é o mojericão, aqui no meu freestyle. Vem, mojericãozinho! Vem, vem na punchline Gostei, até eu gostei, cara. Até eu curti essa rima. Aí. Vem, DJ! Rosica na voz! Ei hey. Hey, hey. E mata ele E mata ele E mata ele E mata ele hey. mas, Filho, vem pra cá Cê tá bravo só porque eu não fiz o seu DNA oh, Mas calma lá Avisa sua mãe que a pensão esse mês eu vou pagar Hoje você cai Até o cabelinho copiou do pai Então pega lá, pera lá é pequeno demais. Toma um espaço para respirar. Respeito você começou jovem, mas você é igual, seja é diferente, nove Não adianta ser apostar na sua idade. O rap é para quem é homem, tem maturidade. Oh! Segundo. Segundo. Mata, mata ele, e mata ele, e mata ele, e mata ele. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Agora hein, hey, hey, hey. Eu rimo aqui, mas não rimo. Por ibope eu sou manjericão, sou tempero do hip hop. Você devia Percebido, você é só um sazon Se você tiver no arroz eu tô perdido Eu sou o pra você, você vai perder Você ainda vai crescer, vai entender Que o bagulho aqui é proceder O seu procedimento é tão pequeno que eu nem consigo ver E agora eu vou atropelando esse garoto muito bom Mas aqui eu chego muito bem e faço som Aí, você veio de encharqueada Você é tão pequeno, sua calça até tá molhada <risos> E aí, Tavinho? <risos> é Sobra a pensão dele e comprou. Primeiro, Nelec, só que não é Masterchef. Manda o Linhas Mastercrack que eu faço Master Rap. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Terceiro! Terceiro! Terceiro! Terceiro! Terceiro! 1 a 0, isso sim é o um voto de terceiro round de respeito, meu amigo. E aí, Renan? 3, 2, 1. Meu Deus, meu Deus. Que isso, Matiuro? E aí Davi? Vai que vai, nego, Vai o banco Jaca, Já Jaca, Já não. Você é um MC igual a tola, padrão. Então, pera aí. Fica aí, sustentação. Caralho, cara. Minha rima é pesada, muita alienação. Da sua arte. Quanto a sua arte? Cadê você? Você é uma capa sem encarte. Tira seu óculos e aumenta a sua visão. Porque ela tá bem curta, então não. Você é uma Como assim, como assim, pode par? Fogazo é você, é infecção alimentar. Minha barriga vai a pé me levar pro SAMU. Só que eu não tenho SUS, então tomei no UUUU uh! retroceder, você é igual mina sangrando sem OB, e agora oh, você vai perder, sovinho você é muito pequeno, mas filha, eu amo você que isso meu amigo <risos> rapaziada, vocês ouviram aí ó, a responsa é de vocês certo? leite em 3, 2, 1 1 um a 0, Tavim, tá certo? Vocês votam. Barulho pra quem gostou das rimas do Tavim. Captei vossa mensagem, mestre. <risos> Barulho pra quem gostou da rima do Mojica. 2 <risos> a 0, Tavim. Tá Tavim tá, tá na próxima, certo?